O pensamento negativo, ele tem alguma utilidade? Entenda uma coisa, às vezes o pensamento negativo, né, ele vem na forma de uma ansiedade, de um momento de tensão, de um momento de estresse, mas verifique, ele tem uma utilidade, ele está preparando você para uma situação futura que pode lhe causar uma complicação maior, né? Então, se esse pensamento aí tem uma ansiedade, por exemplo, poxa, estou ansioso, por que estou ansioso? Ó, por causa da prova de amanhã cedo. Aí pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer a respeito? E de repente, ao fazer essa pergunta, você analisa: poxa, eu poderia estudar mais? E aí você transformaria essa ansiedade em poder de realização. Então, verifique em primeiro lugar a utilidade do pensamento.